Livro de Jonas, capítulo 1 E nós vamos ler dos reciclos 1 a 3, inicialmente Logo depois da leitura desse texto, nós vamos passar para um texto do Novo Testamento Mas deixa marcadinho esse texto de Jonas, que nós vamos voltar depois Jonas, capítulo 1, de 1 a 3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 Para longe da presença do Senhor. Nesse texto, a palavra de Deus destaca o fato de que o porto procurado por Jonas para fugir da presença do Senhor para Tarses foi a cidade de Jope. Guarde o nome dessa cidade. Vá comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e nos versículos 42 e 43. A palavra do Senhor Jesus nos diz que Pedro ressuscitou uma moça chamada Dorcas E o versículo diz no versículo 42 diz isso já no finalzinho do capítulo Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor E Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão A Bíblia não revela quanto tempo, mas fala da permanência de Pedro Nessa mesma cidade onde Jonas embarcou para fugir da presença e do propósito do Senhor Aqui nós temos início do capítulo 10 Que vai descrever a experiência de Cornélio, centurião romano Lá na cidade de Cesareia Marítima Cerca de 60 quilômetros de distância de Jope E ali um anjo de Deus aparece para Cornélio E o anjo dá uma mensagem para ele, que está no capítulo 10, no versículo 5 Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro Ele está hospedado com Simão Cotidor, cuja residência está situada a beira -Mar. Nós temos aqui dois relatos bíblicos Dois homens de Deus distintos, o profeta Jonas do Velho Testamento O apóstolo Pedro no Novo Testamento Mas há algo em comum Os dois tomam uma decisão na mesma cidade na verdade, há muitas similaridades quando a gente compara o caso de um e o de outro. Também há distinções. E é lógico que nós vamos dar mais valor aqui às distinções de comportamento e de atitude do que só às similaridades. Mas é nessa cidade de Jô, que cada um toma uma decisão. Jonas, de fugir da presença do Senhor e do propósito de Deus em vez de obedecê-lo. E Pedro, toma uma decisão de obedecer ao Senhor. É no cenário dessa cidade que eu quero criar essa comparação entre essas duas histórias E apresentar para você uma história importante Ou um princípio bíblico importante relacionado à obediência Obediência não é um assunto periférico Não é um assunto sem importância nas escrituras Aliás, nós precisamos entender o quão relacionado ele está Com aquilo que de mais importante a palavra de Deus apresenta Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos ele respondeu direto, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua alma, com todo teu entendimento e com todas as tuas forças. Ele mostra que é não só amar a Deus, mas amar a Deus com tudo que é em nós é o maior, o mais importante, o principal mandamento. Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não há como desconectar a obediência do amor ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que nós somos chamados para a obediência por fé. A Bíblia vai relacionar também o assunto da obediência com o assunto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da sua fé. Quando você conecta a obediência, ao amor ao Senhor, à fé, não tem como dizer que isso pode ficar à margem ou ser um assunto periférico. Ele é central, ele é vital, é crucial. Você considera que a adoração é um assunto importante? Eu também Mas em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22 O Senhor manda uma mensagem clara para o rei Saul E ele diz Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra? A Bíblia diz Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar Em outros lugares, Deus fala claramente a respeito do assunto Jeremias, usado por Deus, diz Quando eu tirei vocês da terra do Egito Eu não falei nada a princípio acerca de sacrifícios Mas o que eu pedi de vocês no Monte Sinai Foi que vocês me obedecessem Deus está dizendo antes mesmo de vocês Pensarem em oferecer algum tipo de culto Eu espero antes da adoração Eu espero a obediência Nós não podemos falar que esse assunto não é importante E o tema da minha mensagem hoje é Obedecer é uma escolha nós vamos usar esse cenário de Jope, se puder projetar aquela foto da Jope atual A cidade de Jope, ou Jafa, como ela é chamada lá pelos árabes, ou em hebraico Yaf É uma cidade portuária antiga de Israel, isso é uma foto atual de quando tivemos lá em janeiro Ela fica mais ou menos a 55 quilômetros de distância de Jerusalém na verdade, a partir de 1950, Jaffa foi incorporada a Tel Aviv, a capital que hoje é chamada Tel Aviv-Yaf. Ela faz parte do cenário bíblico e volta e meia o destaque está para a questão de uma cidade portuária. Quando a gente lê que o rei Irão trazia madeira do Líbano para Salomão construir o, o, o templo, a Bíblia diz que era por chope que elas chegavam e eram descarregadas. E é nesse cenário, dessa cidade, que nós temos a escolha de um homem de Deus e a escolha de outro homem de Deus. Nesse lugar, Jonas surgiu do propósito de Deus. Nesse lugar, o apóstolo Pedro decidiu obedecê-lo. E a verdade é que não importa onde você está, o que importa são as suas escolhas e as suas atitudes. Não importa o que você passa e o que você enfrenta. Normalmente, o que distingue... Um homem de Deus, até mesmo de outro homem de Deus. São suas escolhas, são suas atitudes. O que fez um acertar e o que fez outro errar. Eu quero falar de algumas características de cada um. Depois nós vamos apresentar o que eu mencionei antes, as similaridades e as distinções. Para só depois entrar realmente no cerne do que eu quero trabalhar. Que não é apenas a obediência, mas onde ela se encaixa dentro dos processos da vida cristã e da maneira como a nossa fé deveria funcionar Quando a gente lê o livro de Jonas Uma das primeiras coisas que a gente percebe É que Jonas, ele discordou de Deus A respeito do assunto dos ninivitas A cidade de Nínive era a capital da Assíria E a Assíria por muito pouco não se tornou O que Babilônia veio se tornar logo depois O primeiro império de proporção mundial a Síria, ela conquistou muitos povos, muitos reinos. Senaqueribe, rei da Síria, quem vai zombar do rei Ezequias, dizendo: Você acha que o Deus de vocês vai livrar vocês das minhas mãos? Nenhum dos deuses dos povos e das nações que eu conquistei conseguiram isso. Mas nesse processo de conquista, e os assírios foram grandes conquistadores daquele tempo e daquela época, eles se tornaram conhecidos pela sua extrema crueldade. Eles passaram muitas vezes a ser rotulados como a referência de verdadeiros pecadores. E quando Deus fala com Jonas, dizendo, eu quero que você vá e anuncie a mensagem, era uma mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de arrependimento que poderia parar um juízo da parte de Deus e livrá-los de perecerem. E de alguma forma Jonas parece discordar de Deus, quase como quem diz, essa turma tem que perecer mesmo, tem que ir tudo para o inferno, em ponto final. E Jonas se recusa a obedecer o chamado e a convocação de Deus Inicialmente, o que nós temos aqui em Jonas é uma atitude de desobediência E o que nós temos em Pedro é uma atitude de obediência Aparentemente, diante dessa possibilidade de obedecer ou não A gente imagina que só tem essas duas categorias Ou você obedece ou você desobedece Daqui a pouco eu quero te mostrar que na verdade tem três opções porque uma delas, a primeira, ela se desdobra em dois aspectos distintos. Que é obedecer por bem ou por mal. daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos voltar aqui na atitude de Jonas. A gente percebe que ele discordava de Deus e tinha suas próprias opiniões. Aliás, diga-se de passagem, fortes opiniões a respeito dos ninivitas. O problema é que ele escolhe um trajeto doloroso porque a desobediência nos privará de viver o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Isso é fato, comprovado nas Escrituras e nas estatísticas de qualquer pessoa, né, da vida das pessoas que desobedecem a Deus. Eu gostaria de rapidamente ler o Salmo 81. E nós vamos ler, vamos lá, Salmo 81. Nós vamos começar do verso... 10 e vamos até o 16 O Senhor diz assim Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis me escutar a voz e Israel não me atendeu Assim deixei o andar na teimosia do seu coração Siga os seus próprios conselhos Olha o desabafo de Deus no versículo 13 Ah, se o meu povo me escutasse Se Israel andasse nos meus caminhos eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está dizendo, eu queria fazer o melhor por vocês. Se vocês tão somente me escutassem. Se vocês tão somente me obedecessem. O Senhor diz, o padrão de vida de vocês, não só natural, não só emocional, mas principalmente espiritual, sairia daqui para as alturas. Eu poderia fazer muito mais por vocês. E o desabafo de Deus é, com a atitude de desobediência, com a atitude de não me escutar, vocês ficam de fora disso. Jonas, ele encarna aqui uma atitude de desobediência inicial. E o que ele vai experimentar depois é a correção do Senhor, esse é um dos assuntos que nós vamos abordar hoje, e é nesse processo de correção que Jonas se dobra, que Jonas se curva dessa teimosia do seu coração e acaba entrando num lugar de obediência. Então vamos dar uma olhadinha agora no comportamento de Pedro, porque talvez a gente imagine, bom, a dificuldade de Jonas é que ele tinha as suas relutâncias para aceitar a mensagem de Deus, pois bem. O apóstolo Pedro também recebe uma mensagem de Deus. Antes dos homens que Cornélio enviou lá de Cesareia Marítima chegarem, o Espírito Santo começou a preparar o terreno, porque sabia que Pedro também daria trabalho para a missão que o Senhor queria lhe confiar. O capítulo 10 do livro de Atos é marcante na história da igreja, porque é o momento onde definitivamente a porta da salvação se abre aos gentios. O Senhor Jesus, ele usa uma expressão às vezes não entendida por alguns Ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel Aliás, João diz, ele veio para o que era seu Os seus não receberam Aí a Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam Essa oportunidade dos outros que não era o seu povo recebê-lo, ela vem depois No livro de Romanos, Paulo diz, a salvação é para todo aquele que crê, para todos mas ele mostra que embora não haja acepção de pessoas, há uma ordem, ele diz, primeiro do judeu, depois do gentil Até então os judeus serão alcançados com a pregação, com a palavra de Deus, com o evangelho E agora é o momento onde a inclusão dos gentios está para começar Pedro tem a honra, o privilégio de ser um, um, um instrumento de Deus, um ícone na história da igreja num momento tão singular Mas Deus sabe que ele também vai apresentar relutâncias a palavra de Deus diz que ele estava com fome, pediu que lhe preparassem algo, enquanto isso subiu ao eirado para orar. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, está lá no capítulo 10, você pode ler em detalhes depois. Ele teve uma visão de um lençol que era baixado à terra. E nesse lençol tinha todo tipo de animais. E uma voz, que ele sabia ser a voz divina, numa experiência que ele sabia ser de Deus. Diz Pedro, levanta, mata e come. Aliás, uma visão interessante para quem está com fome Esperando que prepare a comida Mas no momento que Deus fala isso A resposta de Pedro é De modo nenhum, Senhor Ele não tem dúvida que é o Senhor falando Mas ele diz, de modo nenhum Basicamente, ele está dizendo para Deus Nem você vai me fazer fazer isso Que está sendo pedido Irmão, é assustadora a reação de Pedro No entanto, nós precisamos compreender Que há um pano de fundo por trás disso A lei de Moisés determinava quais eram os animais puros para o consumo, quais eram os impuros. Ele, como um bom judeu, obediente à lei, dizia, eu não posso ultrapassar esse limite e comer. Aí a voz respondia, não chame você de impuro aquilo que Deus purificou. A Bíblia diz que essa experiência aconteceu por três vezes. Pedro sabe que, embora a visão seja muito clara e nítida, a ordem não é literal para comer esse tipo de alimento. E tanto o versículo 17 como o versículo 19 Diz que Pedro, perplexo, meditava Querendo entender qual seria o significado da visão Enquanto ele está tentando entender a visão Que o Espírito Santo fala com ele no versículo 20 de Atos 10 Dá uma conferida aí comigo A Bíblia diz Que o Senhor fala com ele da seguinte forma, da seguinte maneira Ele diz Alguns homens estão aí à porta procurando por você E o Senhor diz Vai com eles Nada duvidando Levanta-te, pois desce e vai com eles Nada duvidando Porque eu os enviei É quando ele chega na casa de Cornélio Que ele vai entender a visão Porque logo que ele chega, ele diz Eu sou um judeu, vocês são gentios Gentios eram todos os outros não judeus Ele diz, a mim não me é permitido Esse não é permitido, não era só um costume Era a ordem, era a lei de Moisés A mim não, é, não me é permitido Ter contato comer junto, me hospedar na casa de um gentil. Mas ele diz, antes de me chamar eu tive uma visão. E Deus dizia, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E é como se ele dissesse, a ficha caiu. Eu entendo exatamente o que é que Deus estava dizendo. Que eu não devo ter um preconceito para com vocês. E eu devo entrar e proclamar o evangelho. Mas o que Pedro fez chocava tanto o costume dos judeus. Que Atos 11 diz que quando ele volta para Jerusalém, não são os irmãos quer. A Bíblia diz que os apóstolos, os presbíteros, a diretoria toda está reunida esperando Pedro chegar. E a confusão está instalada. Logo que ele chega, a Bíblia diz o arguiram, o acusaram, falaram duro e severamente contra ele. Você entrou na casa de judeus e comeu com eles? Esse fica imaginando, sem internet, sem telefone, sem rádio, sem nada. Como é que a é notícia chegar tão depressa? Numa cidade de quase 60 quilômetros de distância. Mas ele chega lá, a turma já está sabendo. E ele tem agora uma situação para lidar, porque o preconceito e a resistência para com gentios não era algo só dele. Era algo comum dos demais judeus. Ou seja, nós temos alguém que também teria relutâncias, mas ele conseguiu vencer e superar as suas relutâncias, entender o plano e o propósito de Deus e servir a esse plano e a esse propósito. Então é muito importante que a gente enxergue isso na vida de cada um deles. E nós precisamos também entender pela palavra de Deus, que há bênçãos na obediência. Gênesis capítulo 26, dá uma olhadinha rapidinho comigo, uma conversa que Deus tem com Isaac, filho de Abraão. Gênesis capítulo 26, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, 1 um diz, Sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida, nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A Bíblia está falando de fome, de crise. Numa época em que a subsistência dependia do cultivo da terra. Quando a Bíblia fala de fome, está falando, em essência, de falta de chuva, falta de resposta da terra para produtividade. Qual era a atitude comum, numa hora dessas? Que eles se dirigissem aos lugares que normalmente não eram afetados pela crise Um deles era o Egito O Egito era uma potência econômica e militar do passado por algumas razões Entre elas, o Nilo raramente era afetado por essas secas Pelo menos na proporção dos demais e era uma terra muito fértil Mas olha o versículo 2 Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse Não desças ao Egito Fica na terra que eu te disser Habita nela e serei contigo e te abençoarei. O Senhor está dizendo para ele, não siga a tendência. Siga a minha direção. Porque se você me obedecer, eu vou te abençoar. O Senhor diz, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora olha o versículo 5. Por quê? Faz tempo que eu fugi da escola, mas ainda lembro que porque é uma palavra de ligação Entre uma afirmação que foi feita e a explicação que vem depois Então o versículo 5 aqui é uma chave Porque Abraão obedeceu a minha palavra E guardou os meus mandados e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis Em outras palavras, Deus está dizendo para Isaac Seu pai me ouviu, me obedeceu e se deu bem Pensa bem o que é que você vai fazer Qual foi a resposta de Isaac? Versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele diz, estamos de acordo, eu vou te obedecer. Numa época em que a crise e a fome estavam instaladas, qual foi o resultado de obedecer a Deus? Versículo 12, disse, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um. Cem grãos para cada um plantado em época de crise. A Bíblia diz, Enriquece por um, Porque o Senhor o abençoava A explicação é clara Enriqueceu-se o homem, prosperou O versículo 14 termina dizendo De maneira que os filisteus lhe tinham inveja Por quê? Porque era só ele prosperando Era só ele que estava rompendo com a fome e com a crise Ao que eu e você precisamos entender, querido Que sempre a Bíblia vai mostrar a desobediência A incapacidade de escutar a voz dele Como algo que nos impede de viver o seu melhor e a Bíblia vai mostrar a obediência como caminho para o seu melhor. Deuteronômio 28, de 1 a 14, disse, Atentamente ouvidos a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Você não precisa nem correr atrás da bênção, você anda em obediência a Deus, a bênção vai correr atrás de você. Essa é a promessa bíblica. Mas o Senhor disse, se vocês não ouvirem a minha voz e não me obedecerem, essas maldições virão atrás de você e te alcançarão. E aí você também não precisa correr atrás dela Ela vai correr atrás de você Quando eu olho para isso eu percebo uma clara distinção De circunstâncias que virão como consequência das nossas escolhas Mas vamos falar um pouquinho das similaridades Em relação a, a Jonas e a Pedro Ambos receberam uma palavra de Deus Ambos tinham uma missão de anunciar a palavra e levar o que podemos seguradamente, falando de Jonas, aplicar, levar a salvação para outros Os dois tinham motivo para relutar o comando divino Existia o que nós podemos chamar aqui de um certo preconceito ou resistência da parte de cada um Jonas com os ninivitas, Pedro com os gentios Isso é algo que eles têm em comum, além do lugar onde estavam E no resultado final, ambos viram um avivamento Jonas vê uma cidade se arrepender profundamente, ser poupada por Deus O que diz, o livro de Jonas lhe causou um profundo desgosto Porque ele não queria que a mensagem tivesse funcionado E quando Pedro chega na casa de Cornélio, não só a salvação para todo mundo, mas o Espírito de Deus cai É derramado sobre todos eles O resultado é o mesmo, avivamento isso poderia levar alguém a dizer, mas pastor, no final, não deu tudo certo. Eu quero te mostrar que, embora o chamado seja o mesmo e o resultado seja o mesmo, o processo de cada um foi completamente diferente. Jonas começa desobedecendo, e Deus dá a chance de ele entrar na obediência. Porque ele não entrou na obediência voluntária, ele entrou naquela quase coercitiva, quase compulsória. Mas quando a gente olha, e nós vamos ler a história de Jonas um pouquinho mais agora, nós vamos descobrir que Jonas sofreu com as circunstâncias até que obedecesse. E Pedro? Pedro começou obedecendo. Ele não só não sofreu, como o pouco que surgiu em decorrência da sua obediência, em Atos 11, quando tem aquela confusão com a liderança, há uma intervenção de Deus e todo mundo se apazigou. Então a verdade é que os dois têm muitas similaridades, desde o chamado até o resultado, mas o processo é completamente distinto. E aqui eu quero que a gente possa analisar os processos. Vamos dar um pulinho de volta lá no livro de Jonas, no capítulo 1. Nós lemos do 1 ao 4, do 1 ao 3, então vamos ler agora Jonas 1, a partir do versículo 4. Ele comprou a sua passagem, aliás, eu me lembro de alguns anos atrás, o apóstolo Glaucio Coraiola esteve aqui conosco, numa das primeiras edições do Caso Zadok. E eu me lembro de uma mensagem que ele pregou. O tema da mensagem era, quem está pagando a sua passagem? Ele dizia, quando você está no plano e no propósito de Deus, Deus te banca. Quando você está por conta, você se financia, e o preço você vai pagar, não é só o preço da passagem, é um preço bem mais caro. Vamos dar uma olhadinha nesse preço, além da passagem. Verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o um navio estava a ponto de se despedaçar. Quem que lançou sobre o mar o forte vento? O que, que diz o texto aí? O Senhor. Irmão, não foi coisa do cão, não foi coisa do diabo, não foi uma circunstância natural. Deus mesmo garantiu que essa tempestade viesse. É muito importante que você observe isso Verso 5 Então os marinheiros cheios de medo Clamavam cada um ao seu Deus E lançavam ao mar a carga que estava no navio Para o aliviarem do peso dela Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado E dormia profundamente O bonitão causou isso tudo Verso 6 Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse que se passa contigo? Agarrado no sono Essa é a versão mineira Agarrado no sono Levanta-te, invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, "Inde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Eles respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar, e a terra Interessante que ele nem se defende Gente, esse sistema de sorte de vocês está errado Eu sonho no... Ele nem se defende O texto diz no 10 Então os homens ficaram possuídos de grande temor E lhe disseram Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor Porque ele o havia declarado Irmão, eu acho Não vou dizer engraçado, que é um traje cômico Eu acho Curioso Que às vezes alguns não crentes parecem ter mais escrúpulos em algumas questões do que os crentes. Os não-crentes estavam falando para o Jonas, está maluco, meu irmão? O que você fez? Fugir de Deus, desobedecendo ele. Os não-crentes estão dando sermão no crente. Verso 11. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Repita isso comigo, cada vez mais. Esse tipo de tempestade, irmão, ela é progressiva. Ela só piora. Ela não resolve com oração, não resolve com jejum, não resolve com imposição de mãos, de pastor. Só tem um jeito de consertar. É mexer no cerne do problema, que é a rebelião. Respondeu ele, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ele não se defende, ele admite. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Parece que era uma tempestade localizada. E ela tinha um alvo certo, era aquele barco. Jonas diz, gente, quer resolver a parada? Me joga no mar. Eles, a princípio, não ouviram, porque significava a vida, o sangue dele. Mas o verso 14 diz, então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovo. Basicamente, ele está dizendo, não queremos que ele morra, mas também não queremos morrer por causa dele com ele. Então ele diz, perdoa aí, mas nós vamos fazer o que ele mandou. E o verso 15 diz que eles despacharam a carta. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Irmão, o Salmo 81, quando fala que Israel não ouve, Deus fala da teimosia do coração. Olha o nível, não só da rebeldia, mas da teimosia de Jonas. O cara está no mar, você não se livra da embarcação no meio do mar, nem com o tempo bom. Está uma tempestade que nem quem está no barco está garantido sobreviver. Aí ele diz, me joga no mar, o que, que ele está dizendo? Me sacrifiquem eu vou morrer, mas basicamente está dizendo para Deus, eu morro, mas não prego para aqueles ninivitas miseráveis o bicho era turrão não era? e o texto diz que o lançaram e o mar cessou da sua fúria, olha o 16 temeram pois esses homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos e quanto a Jonas quanto a Jonas, Deus olhou para ele e falou é ruim que eu vou deixar o morrer tão depressa e tão fácil assim e o verso 17 diz, e o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. A gente tem a mania de dizer que foi uma baleia. Em lugar nenhum a Bíblia diz que foi uma baleia. A Bíblia só diz que foi um grande peixe. Eu sei que o que eu estou falando aqui é mera curiosidade, não é nada tão extremamente prático, mas você não vai encontrar... Nesse mar, dessa região, esse tipo de baleia que você conhece. E na maior parte das baleias, o homem não entra e sai vivo dela. O que você vai encontrar naquela região, como um peixe grande, é o cachalote. E sim há inúmeras evidências históricas de corpos de marinheiros e pescadores encontrados inteiros. Muito poucos e raros casos vivos. Mas isso também tem acontecido. No entanto, como eu disse, o mais importante não é descobrir que tipo de peixe. Se a Bíblia dissesse que foi um lambari, eu ia acreditar. Embora a nova geração não saiba direito o que é um lambari. Peixezinho pequenininho. No momento que Deus manda o peixe, normalmente a gente pensa no peixe como juiz. Irmão, é lógico que a coisa ficou pior do que a tempestade. Você consegue imaginar o nível de conforto naquele cachalote in naquela estadia de três dias e três noites, porque a Bíblia diz que foi três dias e três noites no ventre do peixe. Irmão, nunca fiz uma visita dessa, mas eu tenho certeza do desconforto. Olha só, verso 1 do capítulo 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. Pensa num cara que quer morrer e Deus não deixa. E não só não deixa, mas deu a ele um trato daqueles. Isso aqui, irmão, não é nem só correção, é como alguns ultimamente vêm chamando, é um corretivo. É um jeito de falar daquela correção um pouquinho mais intensa. Verso 3, pões-me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Verso 5, as águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou E as algas se enrolaram na minha cabeça Você consegue imaginar o estado de Jonas Dentro do peixe Verso 7 Quando dentro de mim desfalecia A minha alma Eu me lembrei do Senhor E subiu a ti a minha oração No verso 9 ele diz Mas com a voz do agradecimento Eu te oferecerei sacrifício, O que votei Pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E aqui começa o conceito de Jonas. Resultado, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmão, se foi desconfortável entrar e ficar, eu fico tentando imaginar essa saída. Mas o fato é que Jonas agora sai com a oportunidade de recomeçar. Quebradinho na sua teimosia. Quebradinho na sua rebeldia. E o capítulo 3 começa dizendo, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E a Bíblia diz, levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive. Aqui nós temos alguém que não obedeceu por bem, mas acabou obedecendo por mal, depois do aperto. Eu queria compartilhar algo importante aqui, porque às vezes a gente tem a tendência de enxergar só aquilo que nos interessa. Às vezes a gente tem a tendência de enxergar só aquilo que a gente acredita ser conveniente enxergar. Eu falo muito sobre o agir invisível de Deus, escrevi um livro inteiro sobre isso. Eu gosto de contar a experiência de como Deus usou um acidente de carro que eu tive em nove... 1993, agosto de 93. Para evitar que eu me perdesse no plano e no propósito de Deus e para me recolocar nos trilhos. E um dia desse um irmão chegou para mim e falou, é pastor. Tem coisas que tem que acontecer na vida da gente Eu falei, como assim tem que acontecer? Porque eu senti um cheiro daquele determinismo absoluto E ele falou, não, por exemplo, o seu acidente Se não tivesse acontecido, o senhor tinha se perdido Eu falei, quem foi que te disse? Não, já ouviu o senhor pregando? Eu falei, você ouviu a parte que te interessou eu Falei, naquele ano de 93 Enquanto eu viajava, o Espírito Santo falou várias vezes comigo Para as suas viagens eu quero que você vá pastorear uma igreja local. O problema é que eu dizia para Deus com Pedro, de modo algum, senhor. Gente, sou filho de pastor. Eu não gostei muito do modelo e da estrutura do que eu vi quando criança. Eu pensei, esse negócio não é para mim, não. E eu dizia para Deus, a última coisa que eu ser na minha vida é pastor de uma igreja local. Eu dizia para Deus, eu viajo, eu prego, ensino, eu oro com as pessoas, eu faço tudo o que eu preciso do ministério, mas cuidar de uma igreja, não. Como se a gente tivesse direito de escolher ou de dizer para Deus o que é que a gente faz. Se eu tivesse ouvido aquela voz que várias vezes falou comigo ao longo do ano, eu não precisava ter passado pelo que eu passei. Irmão, o processo foi doloroso. Pior do que perder tudo, literalmente tudo, de uma vez, foi toda a crise e o processo doloroso que aquilo desencadeou. O irmão olhou para mim e falou, então aquilo era o plano B? Falei, ou C ou D mas eu tenho certeza que não era o plano A. Eu quero te mostrar que Deus é bondoso e nos corrige até quando a gente endurece o jogo. Ele, antes de deixar a gente estacionar no lugar da desobediência, Ele, vai, ele não vai aceitar o um não como resposta tão fácil. Ele vai lutar por mim e por você. E é o que eu e você precisamos entender ao falar de obediência, que obediência é algo que se aprende. Hebreus 5,8, falando do próprio Cristo, falando de Jesus, diz que Ele embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus, que era Jesus, precisou aprender a obediência, você acha que eu e você já nascemos sabendo? Agora eu pensava, se Jesus nunca desobedeceu, porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão, é a quebra de uma lei. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Então, se não houve obediência, se não houve desobediência, ainda assim ele tinha que aprender a a obediência, é isso que a Bíblia diz. Porque para não desobedecer, ele precisou aprender a obedecer. E pensa numa coisa que me dava um conflito. Mas eu quero te mostrar algo interessante em Filipenses, no capítulo 2. Vai comigo lá. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5.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 o que ele sempre foi, desde uma eternidade sem fim. Há um momento onde ele decide esvaziar-se. Onde ele se despe da sua glória, de atributos exclusivos, pertencentes à divindade, e diz, eu vou assumir a forma humana. E aparentemente ele não tem nenhum problema para tomar essa decisão, de como Deus se esvaziar e assumir a forma humana. Mas é quando ele assume a forma humana que ele tem que aprender a obediência. Porque ele vai encontrar... Nesse corpo e estrutura humana, uma colisão de vontades. Você lembra quando no Getsemane, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Cálice normalmente era algo usado na própria linguagem de Jesus, no resto da Bíblia, para falar de sofrimento. O que é que Jesus está dizendo? É como se ele estivesse dizendo, meu Pai Celeste, se tiver um plano B, uma outra opção de não encarar a cruz, de não passar por uma morte um sacrifício tão doloroso, eu estou aberto a reconsiderar. Mas ele diz, todavia seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele externa, a minha vontade parece estar colidindo com a sua, mas eu quero que a sua prevaleça. E sujeitar a nossa vontade, a vontade de Deus, envolve sofrimento. Não é um sofrimento físico, mas é algo interior. Nós vamos descobrir algo dentro de nós que tem a tendência de querer lutar contra aquilo que Deus propõe e determina. E olha que Jesus não tinha a natureza com a qual eu e você nascemos, mas ele teve que aprender a obediência. Isso significa o quê, querido? Que isso é algo que eu e você também precisamos dar atenção, também precisamos entender e também precisamos aprender. Qual é... A razão de tanta relutância da nossa parte Hebreus 11, 8 diz que Abraão Quando chamado por Deus Para uma terra que o Senhor ainda havia de mostrar E para deixar toda a sua família A Bíblia diz que ele pela fé obedeceu Uma marca impressionante na vida de Abraão é a obediência Deus fala disso com o próprio Isaac como nós vimos Mas obedecer nesse nível, irmão, de deixar a parentela Eu não vou dizer que não é doído Eu passei por isso aos 18 anos de idade quando Deus me mandou deixar a casa dos meus pais e vim para o Paraná, eu vou dizer que embora seja doído, certamente não foi o que de mais doído Abraão passou. Para mim o que de mais doído ele passou, está descrito lá em Hebreus no capítulo 11, vai lá comigo. Hebreus capítulo 11, dos versículos 17 até o 19. A Escritura Sagrada diz assim, Pela fé a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Guarda essa frase também, acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Não vamos pensar qual é o motivo da nossa relutância. Por que que Jonas relutou em obedecer a Deus? Basicamente, é como se ele dissesse para Deus, o senhor está errado a respeito dos ninivitas. É muita presunção achar quem sabe a gente e não Deus. Quando Pedro começa a dizer, de modo algum, senhor, qual é a reação interior? Eu não sei o que eles pensaram, irmão, eu vou te dizer o que talvez eu pensaria tentando me colocar no lugar deles. Quer dizer, Deus, bateu alguma bipolaridade em você? O senhor mandou não comer os animais, eu obedeço. Agora o senhor manda comer os animais. Se eu te obedecer agora, estou te desobedecendo antes. Se eu continuar te obedecendo antes, estou desobedecendo agora. Confuso esse negócio. Agora Deus chega para o Abraão e fala, Abraão, Gênesis 22 é assim, pega o seu filho, seu único filho, o filho é quem você ama. Irmão, olha essa progressão de frase, parece que é só para tornar mais difícil. Teu filho, o filho único, o filho que você ama. Depois que lembrou de todas as importantes, diz, agora leve e sacrifica o menino. O que é sacrificar, irmão? Era matar o bichinho, Agora, faz sentido. Em primeiro lugar, Deus proibiu o sacrifício humano na Escritura. Em segundo... O Abraão não podia ter filho, chegou aos 75 anos de idade, incapacitado, e Deus começa a dar promessa: Eu vou fazer um milagre. E para não deixar a dúvida que era Deus, esperou 25 anos. Quando o velhinho está com 100 anos de idade, Deus diz: agora eu vou fazer um milagre. Para você ter certeza que fui eu. E agora Deus dá um milagre para Abraão, um filho. E não bastasse o milagre, ele começa a fazer promessas. Em Isaac será chamada a tua descendência. Eu vou fazer algo na sua linhagem que vai transbordar para a terra toda. Vocês. Vão ver todas as nações ser abençoadas por causa da família de vocês. A Bíblia diz que ele acolheu alegremente as promessas. Ele começa a sonhar com o futuro, com a posteridade, com a obra de Deus na terra. Agora Deus diz, pega o menino do milagre que você não podia ter, foi eu que dei. Pega o menino em quem eu prometi que tudo vai acontecer e mata ele. Irmão, não sei você. O sentimento de Deus, o senhor está batendo bem das ideias, o sentimento surge. Irmão, não fico com medo, não estou falando mal de Deus, não. Eu estou aqui para defender que ele é fiel, ele é justo, ele não erra. Eu estou falando do nosso sentimento. Agora, onde se manifesta a fé de Abraão? A Bíblia diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar seu filho dos mortos. O que, que Abraão entendeu? Se tem alguém que não erra, é Deus. Se o que ele está pedindo parece uma maluquice Não me interessa Não sou eu que estou na posição de julgar Deus Ou de dizer para Deus como é que ele faz as coisas Porque às vezes nós queremos assumir esse lugar O livro de Romanos diz Pode por acaso o barro dizer ao oleiro Como é que ele deve fazer Foi essa a tentativa Primeiro dos amigos de Jó atacando ele Depois do Jó questionando Deus Quando chega no capítulo 38 Deus dá uma carteirada de Deus na cara de Jó E diz onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra E aí Deus começa a falar de coisas extraordinárias da criação E diz, me explica isso, disserta sobre isso Vamos conversar com isso para ver se você mantém o um nível O que é que Deus está tentando dizer para Jó? Quem é que entende esse negócio? Sou eu Não tem ninguém melhor do que eu para estar tá gerenciando todas as coisas Muitas vezes nós não conseguimos simplesmente entender a base desse relacionamento com Deus Ele é perfeito, ele é completo, ele é absoluto em si mesmo Ele não erra e Abraão está dizendo, parece maluquice ele querer matar o um menino, que é o filho da promessa, que é o filho do milagre, em quem tudo vai cumprir. Parece, mas se mandou matar, ele deve ter alguma saída para isso, ele vai arrestar o um menino, ele vai fazer alguma coisa, mas é impossível que Deus se contradiga, é impossível que Deus minta, essa é a fé de Abraão. E não é à toa que ele é chamado de o pai da fé, porque a fé, querido, se apoia no caráter de Deus. O problema é que às vezes nós não percebemos que essa relutância é um questionamento do caráter. Eu não sei para você, para mim não foi fácil engolir, dar a César o que é de César. Quer dizer, Deus, eu tenho certeza, onde é que o senhor está com a cabeça quando mandou a gente dar a César o que é de César? Ele deu César endemoniado, César perseguiu a igreja, César tentou destruir tudo que é teu. César rouba, César desvia, César despediça mais em majestão do que o que rouba e desvia para bancar os seus prazeres, sua vida suntuosa. Eu tenho certeza. E o pior é que César, irmão, de geração em geração continua o mesmo até hoje. Muda de César, mas não muda o jeito César de ser. Aí eu digo: o senhor quer que a gente dê para o César? Ele está roubando a gente. Está sangrando nossa carteira, nossa conta corrente. E o senhor está pensando mais nele do que em nós? Como eu disse domingo passado, outro dia alguém me questionou o perdão, falou, pastor, o perdão não é justo. O que, que ele está dizendo? Que Deus é injusto quando mandou perdoar. O perdão não é justo, a pessoa machuca a minha vida, arrebenta comigo e agora eu tenho que dar misericórdia, não é justo. Eu lembro que eu falei para essa pessoa, e quem foi que disse que Deus estava pensando no outro quando te mandou perdoar? É você que tem que se desprender dessa prisão. É você que tem que sair desse lugar de amargura e ressentimento. Mas nossa visão é muito pequena, é muito incompleta. Se o senhor está defendendo César, não. Deus vai julgar o César. Ele vai responder a Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. e tem que responder para Deus. Agora, quando eu decido, e o erro de um não justifica o erro de outro. Muitas vezes a gente tenta esconder atrás do erro de César, para dizer, eu tenho direito de sonegar. Jesus tem uma conversa com Pedro, e dá a entender, Pedro, se a gente for pensar bem, os filhos da terra são isentos. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem uma brecha na lei que a gente podia até escapar. Mas ele diz para que não os escandalizemos. E diz, nós nem vamos discutir, nós vamos pagar. E lidar com esse questionamento, irmão, para mim foi difícil. Até que eu cheguei a um ponto e dizer, eu não entendo, mas o senhor tem razão. E seja qual for o motivo do senhor ter determinado isso, eu vou fazer por causa de você. E toda vez que eu pago imposto, digo, Deus, é por causa de você, não é por causa do César. Mas sabe, nós vamos encontrar, irmão, essa relutância agora. O que é que está por trás disso? Sem que a gente perceba, é um questionamento da justiça de Deus. Ou, em outras palavras, do caráter de Deus. E a fé, ela precisa se apoiar no caráter de Deus. Num Deus que é justo, num Deus que não falha. Quem está entendendo, diga amém. amém. Agora, vamos voltar no assunto que eu falei de obedecer por bem ou por mal. É lógico que Deus não vai violar o livre-arbítrio e não vai obrigar alguém a obedecer. Mas numa reação inicial de desobediência, Deus sempre vai tentar trazer a correção. Eu quero falar um pouquinho da correção. Não dá para falar de obediência sem falar de fé. Não dá para falar de obediência sem falar de correção para quem desobedece. E não dá para falar de correção sem falar do amor de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Vamos rapidinho lá. Apocalipse 3, 19. O Senhor diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Repreensão e disciplina são expressões do amor de Deus. Você pode dizer amém? amém. Agora vá comigo para Hebreus, capítulo 12 E vamos ler a partir do versículo 5 Testes estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco Filho meu não menospreza a correção que vem do Senhor Tem correção que vem do Senhor? Claro que sim E ela não pode ser menosprezada Nem diz mais quando por ele és reprovado que intensidade é essa para dizer não desmaia? Verso 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Quem que ele corrige a quem? Ama. Disciplina é um ato de amor. Todo pai que se importa disciplina. Todo pai que se importa, e aqui estou falando de pai e mãe, corrige. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, da qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Por favor, diga para aproveitamento. Ora, olha o que diz a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmão, nunca vi uma criança celebrar uma correção. Nome, a melhor surra foi essa hoje. No início é motivo de tristeza. A alegria vem depois, bem depois, bem lá na frente. Mas o texto diz o seguinte, 12. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Um joelho trópico pode ser só o cara cansado. A mão descaída é mais do que cansaço, é desânimo. Eu lembro de uma situação, já contei isso outro dia, que eu estava tão desanimado, que eu brinquei que eu andava quase que nem um tango, né? Você parece ficar todo desconjuntado. E diz, reestabelecei os joelhos trôpegos e as mãos cansadas e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes Seja curado Ele está falando de alguém Que não só não pode sair do caminho Como enquanto trilha o caminho Vai ser corrigido Eu gosto dessa expressão aqui, o que é manco Eu sinceramente não sei se a analogia é essa Mas para uma ovelha Que costumava extraviar Escapar do rebanho O pastor tinha um bom corretivo correção. Ele quebrava a perna da ovelha Ela não podia andar Ele carregava ela por um tempo Não penso num negócio que funcionava a bichinha entendia o quanto custava se afastar. Mas enquanto era corrigida, entendia o amor a ponto de ser carregada por aquele que a corrigiu até que voltasse a andar. Às vezes eu fico pensando se esse... Do que é manco ser curado, né? eu e você dando uma mancadinha depois de Deus ter quebrado as patinhas nossas, até que a coisa se conserte plenamente. Há um processo inquestionável de disciplina e correção. Quando que isso se faz necessário? Quando existe desobediência. Então, quando eu falo de obedecer por bem ou por mal, Deus diz, não foi de livre espontânea vontade? Eu vou aplicar a correção para ver se você considera ou reconsidera. Aliás, a correção na Bíblia, a repreensão, ela sempre tem a ideia de resgatar quem errou. Em Mateus irmão, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende, vai você e ele sozinho, repreende ele. Se ele te ouvir, Jesus diz assim, ganhaste a teu irmão. Qual era a ideia? É ganhar, não é espanar. Aliás, Paulo diz a Timóteo, corrige na expectativa que Deus conceda arrependimento. É sempre uma tentativa de recuperar. Mas se ele não ouvir, Jesus diz, volta com duas ou três testemunhas. Se ele ouvir você com as testemunhas, ganhaste o teu irmão. Que era a ideia desde o início. Não aconteceu no primeiro nível, vamos tentar numa segunda instância. E se ele não ouvir, leva o caso para a igreja. E se ele ouvir agora a igreja, ganha, o teu irmão. E se não ouvir, considera gentil e publicante, desliga. Há um momento onde o mais alto nível de disciplina pode ser aplicado, que é desligar alguém da nossa comunhão. Mas até quando se chega a esse nível extremo, em 1 Coríntios 5, quando Paulo está tratando o caso do imoral lá da igreja de Corinto, ele diz, ainda tão orgulhoso e não expulsaram do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que ele está dizendo? Esse nível de disciplina tinha que chegar a esse ponto extremo, porque ele não aceitou nenhuma tentativa de recuperação. Mas até quando chega, Paulo diz, reunidos vós e o meu espírito, seja o tal, falando tal pessoa, entregue a Satanás para a destruição da carne. Paulo não está agora só desligando ele da comunhão Está dizendo, nós removemos a cobertura espiritual, a proteção Nós o entregamos na mão do inimigo para ser julgado que é isso Paulo? Retaliação, vingança Ele diz, não, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Ele está dizendo, quem sabe se debaixo de um juízo tão intenso, extremo como esse Não haja o arrependimento que pelo menos garanta a salvação do seu espírito Ainda que ele vai permanecer com o corpo debaixo de ataque do inimigo os mais severos juízos, aliás, quase sempre que você vê maldição no contexto da Bíblia, não é para não crente, é para o crente. Não é para quem não é povo de Deus, é para o povo de Deus. A Geo 2, 17, o Senhor diz, foi eu que feri vocês, e não houve entre vós quem se voltasse para mim. O que é que Deus está dizendo? O propósito era gerar arrependimento, para que vocês reconsiderassem. A correção é um ato do amor de Deus. E ela tem o propósito de fazer o homem reconsiderar a decisão da desobediência. E ela pode reverter um resultado final. Jonas termina a história dele com um avivamento. No entanto, o processo dele foi bem mais doloroso do que se ele tivesse escolhido a obediência desde o início, desde o princípio. Quando a gente fala da correção de Deus, querido, é importante entender como essa correção se manifesta. Às vezes você lê um texto sozinho, você pode ter uma impressão, e se tinha um texto que me assustava, era esse de Salmo 39,11. Você pode ter uma impressão incompleta. Salmo 39,11 diz, quando castigas um homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Eu ficava pensando, se eu vacilar, eu vai vir para cima de mim e acabar com a minha raça. Agora, aqui Deus está falando de iniquidade, Deus está falando de pecado, pecado que não houve arrependimento, pecado que não houve conserto, então a correção começa a ser aplicada, Deus sabe tocar naquilo que mexe com o homem, aliás, vá comigo para o Salmo 119, Salmo 119, o versículo que eu quero destacar é o 67, mas nós vamos ler dos 66 ao 68, para formar aí uma ideia maior E diz assim, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos Olha o 67, antes de ser afligido, andava errado Mas agora guardo a tua palavra Antes de ser afligido, de passar por aflições, eu andava errado Desobedeci, saí do caminho mas quando o Senhor trouxe a correção, ou como diriam alguns, para falar da intensidade, o corretivo. Quando o Senhor trouxe a correção, algo mudou e diz, agora, depois da aflição, eu guardo a tua palavra. Verso 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ele começa falando de um respeito à palavra. Ele fala da aflição que veio por desobedecer à palavra. Mas agora ele começa a destacar, o senhor é bom. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo quando me corrigiu, o senhor nunca estava agindo vingativamente. O senhor só queria me restaurar. O senhor é bom e fazes o bem. Até quando corrige, o senhor faz o bem. Há um momento depois da correção, querido, onde a gente consegue olhar corretamente para quem Deus é. Entender o seu caráter, entender qual é a devida resposta que eu e você precisamos dar ao senhor. O único cuidado que precisamos ter é que a gente não vire alguém parecido com aqueles amigos de Jó. Porque se quando alguém desobedece, inevitavelmente virá as correções, porque são consequências. E na Bíblia você vai ver isso. A Bíblia mostra Jesus falando para alguém que tinha sido curado. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, há situações onde o pecado gerou a consequência. Eu disse, estou intervindo. Mas se você voltar naquela causa de tudo isso, o efeito volta e volta pior do que estava antes. É inevitável que o pecado gera consequência. O problema é que, muitas vezes, a gente tenta fazer análise inversa. Onde a gente acha problema, a gente aqui é julgar que é pecado. Foi o que os amigos de Jó fizeram com ele. Você tem que ter pecado. Você não pode estar passando por tudo isso sem ter pecado. Agora, irmão, vamos falar sério. Às vezes, a gente está tentando provar para essa pessoa que ela pecou. E tem gente que tá lá, mas eu não sei se eu pequei. Das duas, uma. Ou ela não pecou mesmo. Ou é alguém que é descaradamente mentiroso. Não tem outra opção, além dessas duas. Por quê, querido? Não tem como você pecar e não saber que pecou. Não, Deve ter pecado sem querer, distraído. Mas se pequei, não lembro. Como que alguém desobedece e não sabe que desobedeceu? A gente sabe quando a gente não está dando a César o que é de César, e está dando a sonegada. Não é o tipo de coisa que, não, não, não sei. Todo dia um falou para mim, pedir para o meu contador não me falar nada, assim eu estou na ignorância. Eu falei, não, você não sabe o tamanho do pecado, você sabe que você contratou ele para te ajudar a pecar. Não, não vou perdoar. Não, mas Deus te mandou perdoar. O perdão não é opção. Deus não falou, olha, se um dia você se acordar, sentindo meu humorado de boa vontade, perdoa. É uma ordem. O não cumprimento da ordem é a desobediência. Não tem como a gente dizer que não sabe. Agora, há algumas pessoas que já estão tão endurecidas pelo engano do pecado, diz a Bíblia, que ele deixou de enxergar atualmente o que enxergava no passado e não quis. Mas não tem como não saber. Agora, a Bíblia não diz que eu tenho que examinar a sua vida. Na hora da ceia, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Quem tem que descobrir esse pecou é você, criatura. Embora de vez em quando Deus permita algum tipo de revelação sobre essas coisas, por propósito que não digam respeito, não diz respeito só, às vezes, aquele que está em pecado, nós temos que entender a responsabilidade é de cada um. Então, não cabe a mim ficar julgando os outros. Tem gente que está tendo problema por outros motivos que não foram pecado ou desobediência. Então, a desobediência vai me levar ao problema. Nem todo problema é fruto da desobediência. E a gente conseguindo separar isso, a gente deveria apenas avaliar a nossa própria vida. Eu olho para esse cenário todo que está relacionado com decisões que foram tomadas na cidade de Jope. E eu quero terminar chamando essa atenção para algo. Além do fato de que Jonas e Pedro Embora tiveram os mesmos resultados, tiveram processos bem diferentes, que nos ensinam que a obediência é o melhor caminho. Algo interessante, isso não é necessariamente aqui doutrina, mas eu quero dar esse dado só para tentar manter em você a imagem correta, que é o desfecho que eu quero sobre a obediência. O significado da palavra jope no hebraico é formoso. Acredita-se que esse nome foi dado à cidade por causa do brilho do sol que refletia nos seus... Edifícios A verdade é que eu quero pegar só esse significado De jogo, que é o lugar onde cada um tomou a decisão E pedir que você tenha que terminar guardando isso na sua mente Uma das coisas que mais chamam a atenção de Deus Nós podemos ver que é formoso É algo precioso aos seus olhos É a disposição do homem de andar em obediência Lembrando primeiro Samuel 15, 22 E agora eu vou citar o 23 Antes eu li o 22 Acaso tem o senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Eu estava agora na Ásia, e uma coisa que me revoltou principalmente na Tailândia, a quantidade de... De ídolos e altares que você vê em todos os lugares Eu me lembrei de quando a Bíblia diz que Paulo em Atenas Seu espírito se revoltava Tem coisa que deixa a gente indignado Às vezes você olha para alguém envolvido na feitiçaria e no oculto E você pensa, meu Deus, é muita cegueira Só que a gente consegue se indignar vendo isso na vida de outros Mas aceitar na nossa vida a rebelião A voz de Deus sem entender que Deus está dizendo que você está tão estragado quanto. Você está tão feio na fita quanto. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus está dizendo a sua incapacidade de se submeter, te coloca no mesmo lugar de quem está praticando a idolatria. Isso precisa trazer peso ao nosso coração e à forma como nós mensuramos o relacionamento com Deus. Há momentos, querido, que nós vamos viver as nossas, as nossas versões dessa resistência. Quando Deus dizia para mim, eu quero que separe tudo, vá pastorear, me parecia aquele sentimento que eu falei, da bipolaridade. Falei, Deus, estou te entendendo. Desde a minha adolescência, o Senhor me chamou, e o Senhor deixou claro que o chamado envolvia correr a minha nação toda e por muitas nações. Eu não vou parar. Porque aquilo parecia contraditório. A experiência que eu fui ter lá na frente Foi entender por que Deus queria me parar naquele momento, não para sempre Eu lembro quando o Senhor me deu uma palavra depois do acidente Dizendo que se o ministério seguisse crescendo daquela forma Sem estrutura interior que faltava Eu iria sucumbir debaixo do peso do sucesso Eu lembro que o Senhor disse Satanás queria pará-lo porque o via como uma ameaça Mas ele precisava me parar para não me perder, para me poupar Aquele outro dia estava mostrando para os nossos filhos as cartas do nosso relacionamento, da época que a gente namorou por carta. E ela falou, Luciano, impressionante. Eu lendo aquelas cartas, é impressionante. Como você sabia, com toda clareza, desde aquela época, para onde você estava indo. É de Você sabia o que Deus te chamou, você sabia o que tinha o que construir, no que você tinha que trabalhar. E você via com clareza para onde a coisa ia. O que eu, às vezes, não conseguia entender eram os tempos e os processos. Então, durante três anos, eu viajei que nem um doido e dizia, não vou pastorar. Quando, pastorear, quando Deus dispara, para, porque eu quero que você faça isso, parecia uma contradição. Agora, irmão, não é ele que tem que ter razão? Deus está dizendo, você vai parar por um tempo, até que chegue a hora que eu te libere novamente. Eu olho para trás hoje, uma das melhores coisas que me aconteceu, até para poder servir o corpo de Cristo, foi o ministério pastoral. Mas lá atrás eu dizia, não, não quero isso porque em algum momento a gente acaba achando que sabe mais e que a gente pode ensinar Deus a ser Deus. Essa é a receita do fracasso no relacionamento com Deus. Nós temos que confiar que Ele é Deus. E pense alguém que manja de ser Deus é Ele mesmo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi anunciada, foi compartilhada Mas nós precisamos mais do que só pensar a respeito do assunto ou mesmo concordar Nós precisamos que os nossos olhos se abram Nós precisamos de entendimento e revelação de quem o Senhor é Nós precisamos entender como viver esse relacionamento contigo e nós oramos Oramos clamando a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós Oramos clamando o teu favor. Eu oro que para aqueles que já têm feito escolhas firmes, claras, práticas a respeito da obediência, que isso se consolidem ainda mais e que eles aprendam cada vez mais a obediência. Eu oro que aqueles que em algum momento fizeram escolhas de desobediência, recebam luz e graça suficiente para que se arrependam. Para que possam estabelecer consertos Alguns de nós Apesar de termos a oportunidade de consertar Iremos ter um processo talvez um pouco mais doloroso Por não ter escolhido o correto antes Mas ainda podemos ter os mesmos resultados E nós oramos que isso não seja abortado Que isso não nos seja roubado Ajuda-nos Senhor Nós oramos que não só aqui, não só agora Não só neste lugar Mas a partir de agora que o Senhor manifeste graça, que o Senhor trabalhe em nós E nos leve a esse lugar de obediência Onde não apenas escolhemos a obediência, mas entendemos o que é essa escolha Aprendemos o que envolve essa escolha e as suas consequências Ajuda-nos Senhor Nós oramos em nome de Jesus Em nome de Jesus Queremos conhecer esse lugar de sujeição profunda De morte para nós mesmos e para nossa própria vontade De rendição e sujeição completa Para o nosso próprio bem Para que não sejamos nós ouvindo o teu desabafo Ah, quem dera se o meu povo me ouvisse Nós queremos te ouvir, Senhor que nós queremos obedecer a sua voz não nos permita ao sair desse lugar, como o senhor disse na parábola do semeador, não permita que as aves dos céus os demônios, como o senhor bem interpretou, não permita que eles roubem a semente que foi lançada no nosso coração aqui agora que ela seja devidamente cultivada regada pelo senhor para que produza os seus frutos. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê concorda, diga amém.